Boa noite. Como estão? Saí, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, oi, como você está? Doutor Ribeiro, dentista, saudade, precisamos conversar, hein? E aí, como vocês estão de quarentena ainda ou já voltaram a trabalhar? Vai ficar gravada a minha live sim. Como sempre, ela fica gravada aqui por 24 horas, depois vai lá pro meu YouTube, tá bom? Então vai ficar gravada sim. E aí, o que vocês me contam? Deixa eu ver aqui, deixaram muitas mensagens lá no post, no feed, muitas dúvidas, muitas perguntas, tô até pegando aqui pra responder. Boa noite, boa noite. Isso aí, vão chamando, vão chamando aí, pessoal, vamos bater aqui nossa meta hoje. Ter o quê? Quantas pessoas que a gente vai ter aqui hoje? Vamos aí convidando os colegas. Vai enviando aviãozinho aí, ó. Aviãozinho aí é pra vocês convidarem. Vamos falar de uma coisa super importante. Toxina botulínica. E principalmente porque... Porque tem muita gente que aprende errado. Faz errado e não tem culpa que faz errado. Mas aprende errado, não é? É, a pessoa vai fazer errado. E o que, que vai acontecer? Pior pra gente, pra nós, não é? Aí a gente não tem uma... Aí a nossa classe fica comprometida. Porque estão ensinando errado pras pessoas. Ensinando errado. E o é que, que faz? Faz errado. Então a culpa não é de quem tá fazendo errado só, lógico. A pessoa tem que saber com quem aprende também. Isso, vão mandando bastante coraçãozinho. Pessoal tem que aprender com quem, tem que saber com quem aprende. Então, essa live eu fiz justamente porque eu tenho recebido muitas perguntas de toxina botulínica. Até porque a gente tem aquela aula de negócios, né, lá na nossa sala de aula. Amanhã às 4 horas da tarde teremos a aula. Seria hoje, mas como eu queria fazer a live com vocês antes, aí eu deixei a aula que eu e a Kirlian da Estética Bill estaremos fazendo amanhã, às 16 horas. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu history, tem um arraste pra cima, se inscreva, porque são vagas limitadas. Vão chamando a gente aí, vamos bater aqui umas, sei lá, umas 200, 300 pessoas. Sou modesta, hein? Queria mil, mas tá difícil. Muitas lives, pessoal concorrendo muito aí... Né? Mas uma hora a gente chega lá, sou tranquila o, import o importante é quem tá aqui, isso que me importa Olha só, resolvi fazer essa live porque, como eu disse Depois daquela nossa aula de toxina botulínica Oi, oi, tudo bom? Depois da nossa aula de toxina botulínica Gilberto, tudo bem? Cadê o povo? Chama aí os professores Quem tá de professor aí, me dá um oi Que eu não vi ainda, ficou passando muita gente aqui e não consegui ver Alexandre, ó, vamos colocando o coraçãozinho aí, enviando esse aviãozinho, vamos bater, Ju, professora também Renata, gente, eu tô meio cega, hein? Rosângela, Ellen, Juliana, Tássia, isso aí Milena, vamos fazer nossa live de azone aqui, hein, Mi, tô te esperando, não foge não Vão chamando o povo aí, vão chamando. Que essa live ela é super importante. Por quê? Do meu ponto de vista. Quando nós fizemos a live semana passada sobre é, negócios com a toxina botulínica, as pessoas elas têm muitas dúvidas em relação à aplicação, em relação às complicações. E tem gente que tem muita complicação com toxina botulínica. Eu fico, como assim, né? Como assim? Não usa meu método? Porque meu método não é por falar, mas complicações mínimas, mínimas mesmo. Então eu falei, bom, vamos fazer uma live para esclarecer as pessoas o que, que é um procedimento que tem segurança e mínimo, mínimo de complicação. Porque, como eu disse, às vezes a pessoa está fazendo errado porque aprendeu errado. Não selecionou bem onde foi, onde iria aprender. E acabou aprendendo coisas, pontos perigosos. E eu vi lá nos meus comentários as pessoas postando, é, perguntando sobre pontos na cauda da sobrancelha. Pontos para levantar a sobrancelha. E algumas coisas que eu falei, não, vamos esclarecer. Porque é justamente isso. A gente tem que aprender correto. Uma vez que você aprende correto, você não tem que ficar batendo cabeça, gastando dinheiro, fazendo 300 cursos para poder saber fazer toxina. Até alguém deixou no meu comentário assim: Ah, eu já fiz curso com você, e fiz curso com não sei mais alguém, e, assim, e ainda sinto insegurança. Né? Então, vamos saber por que essa insegurança né? Será que tá misturando muito conhecimento? Que também tem isso, gente. Não adianta. Às vezes a gente quer conhecer de tudo, a gente quer saber de todos os métodos, de todas as técnicas, sendo que a gente precisa apenas de um método para a gente poder aplicar toxina botulínica. Não tem que saber de um monte de coisas, saber né, de inúmeros procedimentos, técnicas, métodos e tudo mais para você poder aplicar toxina botulínica. Não é assim. Pelo contrário, quanto mais você se enche de métodos e métodos e métodos, e cada um falando de um jeito, dependendo da pessoa, ela pode ficar perdida, tá? Então, eu tenho dado as aulas, ministrado as aulas no portal. A Kate, Kate, Kate diz que assistiu uma aula comigo. E já, tem, já é o quarto final de semana que eu vou dar aula. Nossa, nem acredito que eu voltei para a sala de aula. Virtualmente, mas voltei. Tinha que ter um jeito, né, gente? Porque eu tava morrendo de saudade da aula. Morrendo de saudade. E virtualmente, não tinha outro jeito, eu não consegui fisicamente em todas as unidades, então vamos virtualmente. E foi ótimo, porque eu percebi o quanto as pessoas que estavam presentes aproveitaram. Aproveitaram muito, muito mesmo a aula. Eu consegui passar todo o conhecimento. É... Consegui passar todo o conhecimento que eu tinha, que eu tenho, que eu gosto. De passar todas aquelas diquinhas de ouro. para vocês poderem ter os melhores resultados e sucesso com a profissão. Com sucesso com a aplicação de toxina botulínica. Então, assim, eu falei, vamos fazer essa live, fazer uma live pra gente poder tirar as dúvidas, perguntas e respostas. Vocês estão perguntando e eu vou respondendo. E logo, logo, vocês terão uma aula online sobre toxina botulínica, sobre a metodologia, o método realmente ele é seguro, é um método é, eficaz, seguro e econômico. Ninguém acredita. Quando eu falo, e recebo muitos alunos de outros cursos no avançado, que já fizeram outros cursos em outros lugares e aí vem fazer avançado comigo. E aí fala, nossa, mas como assim? Você consegue paralisar terço superior com 35 unidades de toxina botulínica? Eu falo consigo, porque a gente tem os pontos certos pra gente poder aplicar. Não é sair aplicando, né? Fazendo uma peneira no paciente. Não é assim. Existe uma metodologia que eu desenvolvi, segura, eficaz, econômica e que com poucos pontos e com pouca quantidade de toxina, você consegue ter um resultado excelente. Intercorrência, zero. Quem tá falando aí, olha, são alunos que já passaram comigo, né, doutor Ribeiro? Dentista, fez o curso comigo, tá aplicando, tá bombando a clínica. E nunca teve intercorrência, até hoje. São mais de 38 mil, 40 mil alunos que passaram por essa metodologia e não tiveram intercorrência. Né? Então, a gente vai para as perguntas e respostas. Então, gente, eu fico muito feliz. Falei, vou fazer uma live sobre isso para a gente poder, pra poder saber as dúvidas que as pessoas têm, que você tem. E por que que não aplica? Qual que é a insegurança? Qual que é o medo? Qual que... Por que você não está se sentindo pronto, apto para aplicar? Não é? Então, a gente tem essas... Tem toda essa... Toda essa dúvida... Todos esses motivos, essas dúvidas aí que eu quero poder estar aqui ajudando você. Tá bom? Então, quero ter um quadradinho aí embaixo com uma interrogação. É o quadradinho de perguntas e respostas. Aí você vai fazer suas perguntas ali. Porque vocês ficam fazendo aqui, vai subindo e eu não consigo acompanhar muitas perguntas. Isso, vou mandando coração, aviãozinho. Aí vocês vão fazer as perguntas ali no, no, no interrogação. Podem começar a postar suas perguntas ali, porque daí eu respondo e vou esclarecendo aqui para vocês. A Andreia, gente, é top, viu? fazer Botox com essa metodologia prática, segura e econômica. Realmente, realmente a gente tem, assim, várias provas. E além de que, além de você saber aplicar de forma segura, eficaz, a metodologia de ensino, que também faz parte, né? a metodologia de ensino que eu desenvolvi, que é a marcação na minha puguete, ela é fantástica. Você aprende e você fica com aquele mapa, na cabeça, que você vai levar para sua vida toda. Então, geralmente, quem faz o curso básico, bem feito com a gente, e segue as nossas recomendações pós-curso, porque não adianta você fazer, ir lá, ficar três dias, fazer o curso, e sair de lá, não dar sequência no teu, no, na, no teu conhecimento. A gente dá um passo a passo para você seguir depois do curso, para você fixar aquilo que você aprendeu. Quem faz certinho, nunca mais precisa fazer outro curso de toxina botulínica, nunca mais. Faz apenas um curso que um curso avançado depois posteriormente para poder ter um resultado para poder fazer outras coisas outros pontos espera só um pouquinho gente deixa eu só faz apenas um, um uma toxina para um filtro né quem merece o dia inteiro aqui trabalhando. É, depois, a pessoa que acabou de fazer o curso com a gente não precisa fazer outro curso, tenho certeza, e vai para onde? Vai pra, Volta a fazer um avançado para aprender outros pontos. Só deixa eu mostrar para vocês antes de começar a responder as perguntas e respostas. É, a gente tem uma metodologia de ensino que a gente ensina vocês a aplicarem, achar esses pontos. Então, a gente tem a Nipuguete, essa é do básico. E depois a gente tem a neipuguete do avançado, que tem todos esses pontos, olha só, muitos pontos. E, e não é simplesmente chego aqui e saio marcando, ah, vou marcar esse ponto, vou marcar aquele ponto. Porque a boneca não tem expressão, então não adianta falar a boneca, olha, faz uma cara de susto. E eu pego e marco a boneca. Ah, franza a sobrancelha, aí eu pego e marco a boneca. Não, aqui a gente faz um mapa. Aqui a gente vai achar qual é o ponto melhor para o, aquel, aquela musculatura frontal daquela paciente. Qual, quais os pontos do bicular dos olhos. É tudo marcadinho, tudo. Esses pontos aqui, eles são achados e assim a gente faz um mapeamento. Que você vai fazer na Nepuguete, vai fazer nos colegas, vai seguir a nossa metodologia. E vai sair com esse mapa na cabeça. Se eu te perguntar assim... Aliás, se eu falar assim para você, se eu te fizer uma pergunta... Vou responder as perguntinhas, calma. Se eu te fizer uma pergunta, falar, afirmar... Ah, é, o Acre fica do lado do Rio de Janeiro. Vocês vão concordar comigo? Vocês vão concordar comigo? O Acre fica do lado do Rio de Janeiro. Vocês vão concordar? Sim ou não? Responde aqui. Não. Não antes que vocês respondam, não fica. Por que, que você sabe que não fica? Porque você não fica. Eu tenho certeza que o Acre fica lá no norte... E o Rio de Janeiro fica aqui no sudeste, lá do litoral. Por que vocês sabem isso? Porque quando vocês estavam na escola... Lá, lá atrás, né? No colégio, no ginásio, quando eram crianças... Vocês fizeram tanto o mapa do Brasil... Não tinha aquela régua que vocês aprenderam a desenhar o mapa do Brasil? E foram fazendo o mapeamento do Brasil onde ficava cada estado, e aprenderam exatamente onde ficava cada estado, e aquele mapa de tanto você fazer, de tanto você fazer, de tanto fazer, você fazer, ficou gravado na sua cabeça, não é? Tanto que agora, quando eu falo, onde está Manaus? Onde está Porto Alegre? Você vem um mapa certinho na sua cabeça. Então, o que a gente faz com a Nepuguete é um mapeamento... Um mapeamento que você vai aprender com a nossa metodologia de ensino. Você vai aprender isso em sala de aula. E você vai fazer tantas vezes, tantas vezes, que aquele mapa vai ficar na tua cabeça. E quando eu te perguntar, ou quando você precisar marcar os pontos no seu paciente, você vai seguir certinho aquele mapeamento e você vai fazer todas as linhas que você vai aprender no curso e você vai conseguir chegar no resultado perfeito. Então, vamos agora às perguntas e respostas. Por isso que a gente usa a Nipuget. Então, a Nepuguete, ela só tem valor porque a gente usa, que eu uso essa metodologia. Senão, ela não teria valor nenhum. Ela tem um valor por conta da metodologia, tá? Então, vamos às perguntas e respostas. Gente, peraí, não tô conseguindo abrir aqui Perguntinhas é, Qual a melhor qual Deixa eu co colocar aqui, né? Não coloquei Qual é a, na minha opinião, né? A melhor toxina, Allergan ou Disport? Bom, depende muito é, todas são boas Allergan, Dysport, é a Prosigne eu uso muito a Prosigne Tem essa outra que eu separei aqui pra vocês. A Botulin, tenho usado muito a Botulin também. É, qual a outra? Xiaomi, também é boa. E tem a Botolift que eu usei bastante tempo, mas hoje eu não uso mais. Qual, por que que existe essa, essa né, toda essa mídia em cima da, do Botox da alergando de esporte, porque foram as primeiras a virem com, com a toxina chegar no Brasil e todo mundo usar, são boas, mas as outras também não são ruins. O que, que eu aprendi esses anos todos, olha, são 12 anos atendendo com toxina botulínica, 15 anos na área da estética. Toxina botulínica você tem que saber usar, saber diluir e saber a técnica que você está usando porque Você pode ter resultados excelentes, como você pode ter resultados horríveis, com qualquer uma delas. O que importa é que elas sejam registradas na Anvisa e que você tenha, sim, é, segurança de onde elas vêm. Você não pode sair comprando de qualquer fornecedor, qualquer toxina, de qualquer forma. Pelo contrário, você tem que saber a procedência da toxina botulínica. Quando a toxina botulínica ela é ela é mal refrigerada ela é mal armazenada mesmo antes de chegar para você ela já chega totalmente sem efeito e aí você vai olhar para o frasco para o potinho vai falar ah, essa toxina vai pegar ah essa toxina não vai pegar não existe isso né gente você vai ter que você vai ter que diluir aplicar a toxina e aí sim você vai ter a noção se ela vai saber se ela pegou ou não depois de alguns dias. Então gente, o fornecedor que você compra é muito importante. Se você não tiver um bom fornecedor ou se você está comprando pelo preço mais barato, se cuida. Geralmente toxina botulínica elas são as toxinas todas elas têm um valor, elas são tabeladas. Quem vende muito barato pode ser que está vendendo um lote que ficou fora de refrigeração ou que está para vencer. Ou que teve algum problema, como você vai se ter certeza ao receber a toxina, se ela tá com problema ou não? Você não tem, sabe aquela coisa que quem tem cara, quem vê cara não vê coração? Quem vê frasco não vê efetividade de toxina aqui não, gente, você tem que aplicar. Então, não tem como, você precisa usar. Então, o que eu recomendo? Não é a marca. Eu já usei de esporte, não, não usei Botox Usei uma vez só lá atrás, mas não uso, não usei, não quero usar, porque eu tenho tão bons resultados com todas as outras marcas, que pra que eu vou usar da Allerga? Ainda mais uma empresa que nunca quis vender pra classe biomédica, que nunca foi a favor da nossa atuação. Eu vou ficar é, dando meu dinheiro pra eles? Desculpa, mas não, né? Eu tenho muita... Eu tenho muita... Muito brilho, como fala meu pai, né? Não, não, não, não. Vou, vou comprar de quem quer vender pra gente. Então, a ProSigne, a... Botulin... Vendem muito bem pra gente... Xiaomi... Teve uma época que bloqueou... Depois vendeu... Depois bloqueou... Depois vendeu... Então assim... Eu não tenho medo de falar isso... Porque eu sei que realmente... Eu sei realmente de tudo... Porque eu fui uma das... Fui a primeira... A primeira biomédica... A comprar toxina botulínica aqui no Brasil... E sei as dificuldades que eu tive... E sei as empresas que fecharam a porta pra nós... Não pra mim, Ana Carolina... Pra nós, biomédicos... Consequentemente, pros farmacêuticos... Os enfermeiros... Então, eu não tenho medo, não tenho compromisso com nenhuma empresa, não ganho nada deles, não ganho um frasquinho para um curso, falar, olha, usa o meu frasquinho pra fazer propaganda pra mim, não ganho. Então, não tenho rabo preso com ninguém, posso falar a verdade. Nu e cru aqui pra vocês. Então, não uso o Botox, não faço questão. E quer saber uma coisa? Se você é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, eles não vendem direto pra gente. Então, você vai comprar de quem? Daquele médico que comprou um monte de Botox e tá pondo gente para vender para você, mas é aquele mesmo médico que depois vai lá e te denuncia? Não, comigo não. Tenho sogra médica, tenho médicos que comigo, mas na minha clínica eu vou comprar o que o meu, o que o meu CRBM, é, onde o meu CRBM é aceito, onde eles aceitam o meu registro. Aí eu compro, tá bom? Então vai o recadinho. Não tem a qualidade, quem faz é você com a tua aplicação. O paciente ele não tem que fidelizar na qualidade da toxina, no nome da toxina. Ele tem que fidelizar na sua, na sua aplicação, em você, no que você faz, no que você oferece de resultado. Não é toxina. Meus pacientes nem sabem qual toxina eu uso. Não sabem. Hora pode ser botulin, hora pode ser pró-sign, hora pode, pode ser outra. Eles não têm. É, não vêm pedindo. Porque eles têm tão bons resultados que eles não se incomodam com isso, não, tá, gente? Vamos à próxima pergunta. Vamos ver aqui de baixo, né? Porque vai subindo. Aqui. Tem essa aula de botox, né? toxina botulínica, botox é uma marca, na, gra... na pós-graduação? Tem sim, tem sim, tem uma aula. Na pós-graduação do Nepuga, a aula de toxina botulínica que vocês têm, que está no módulo injetáveis 2, toxina, preenchedores e fios, é exatamente, exatamente a mesma aula do curso de extensão universitária básico, do curso básico, é a mesma aula recebe a Nepuguet tem a mesma metodologia, são os mesmos professores, então, assim, mesmo material. A única coisa é que tem mais pessoas, 25, 30 alunos. No curso de extensão, às vezes, são 15, 12, 13, só isso, mas o resto é a mesma coisa. Tanto que nós aceitamos todos os alunos que já fizeram o curso de Injetáveis 2, a aula de Injetáveis 2, para o curso avançado, tá? já vem direto pro curso avançado, não tem que passar no básico. Geralmente, quem vem pro nosso curso básico são alunos de outras pós ou profissionais que querem aprender a minha metodologia. Inúmeros profissionais. Cirurgiões plásticos, dermatologistas, dentistas, é, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, agora estão começando a procurar conhecer um pouquinho, porque tá para liberar para fisioterapia também. Então, assim... É, são diversos profissionais que não tiveram essa aula, tá? Mais perguntinhas, vamos lá. Vamos lá. Ai, gente, esse negócio aqui tá difícil de... Muitas perguntas aqui. Doutor, os três primeiros pontos, G1, G2, G3, o paciente tem que estar fazendo mímica? Sim, sim. Quando a gente pede para fazer a o G1, G2, G3, o paciente fazendo mímica. É, são os, os únicos pontos... Os três pontos pé, únicos que você utiliza com o paciente fazendo mímica. Os outros, não. Os outros você aprendeu a encontrar com a metodologia. E para quem não tá entendendo, na minha metodologia eu tenho nome nos pontos. Então, os pontos têm nome. E isso fica muito fácil pra gente poder é, explicar, orientar o, o aluno. E até mesmo para vocês fazerem o prontuário, e acompanhamento e principalmente é, definir a dose de cada aplicação. O curso em Campinas para maio serão mantidos. Até agora a gente sabe que depois de 15 de maio a, parece que até antes de 15 de maio tudo volta. Então a gente vai manter, tá bom? A gente vai ter uma novidade logo logo aí para os cursos de toxina botulínica e preenchimento, tá? Para já começarem. Logo mais no final eu falo para vocês. Outra perguntinha. Estela, não fica dando spoiler do nosso curso, tá bom? Não fica. Quem quiser saber o que é de 1 G2, 3 vai ter que esperar a aula da posse, de tá, vezes 2, ou vai ter que vir fazer o curso com a gente. Sei, esses professores, né? Eles gostam de antecipar as coisas a diluição da toxina botulínica gente, eu tenho um vídeo perfeito de diluição de toxina botulínica vou gravar outro mais atual, porque já tem 5, 6 anos que eu gravei aquele ele tava em primeiro lugar no youtube vocês já poderiam ter visto, mas com o conselho pediu para eu tirar alguns anos atrás, eu tirei e aí, todo mundo postando lá e eu não podia postar olha que injustiça mas a diluição geralmente eu tenho uma diluição fixa, por quê? E se o pessoal dilui com 1ml, com 2ml, com 3ml, com 4ml, com 5 né? Tem gente doida que dilui com um monte de soro fisiológico, não. Eu recomendo sempre a diluição com 2ml e pra minha técnica, pra minha metodologia, 2ml é a melhor, porque a gente consegue ter um halo de ação da toxina botulínica, é melhor para cada região e com poucos pontos eu consigo ter uma paralisação de frontal perfeita, principalmente na região frontal e eu não tenho risco com essa diluição de ter migração da toxina para outros músculos, outros feixes e ter feixes musculares e ter uma pitose como acontece com diversas técnicas e com algumas toxinas, como por exemplo quem falou da Dysport. A Dysport é muito boa para musculatura de grande porte, musculatura facial de menor porte, ela tem uma diluição muito grande, ela tem um halo de ação muito grande, então ela tem um risco maior. Então para usar desporte de tem que ter uma mão muito boa para desporte. De e geralmente, quando você acerta a mão com uma toxina, fique com aquela toxina, não fique mudando, cada vez compra uma, usa uma marca, experimenta outra, não. Eu tenho então uma diluição muito boa com 2 ml para toxina de 100 unidades. E tenho, assim, resultados excelentes, excelentes mesmo, que dura muitos meses mesmo. Tem paciente que volta depois de oito meses. Até, né, fala, caramba, não vai voltar mais? Tem, então, durabilidade de sete, oito meses. Depende muito do paciente. É, a toxina botulínica pode ser feita com caneta pressurizada? jamais, eu vou falar que jamais se quem vende caneta pressurizada e quem dá curso e quem usa falar que sim tudo bem, é o conhecimento da pessoa mas até onde eu conheço até onde eu sei não acredito que não Pó, nunca testei pra falar a verdade mas eu falo, vou falar jamais porque gente é, uma, é um, um impacto né? acredito que vai quebrar as pontes de e separar a cadeia leve da pesada e aí não vai fazer o efeito chave fechadura que ela tem que fazer Ali no axônico eu poder ter uma internalização. Então, será que vai ter resultado? Duvido, né? Mas, de repente, se você já fez e teve, me fala. Vamos ver aqui. É, comecei a biomedicina sonhando com a estética e com os cursos do Nepugas. Do Nepuga a partir de quando... Deixa eu ler aqui, que tá bem pequenininho. É, de qual fase posso começar a fazer os cursos? Olha, o Camila, né? Como os cursos do Mepug são cursos de extensão universitária, eles têm reconhecimento do MEC, então não é um mero curso livre, é um curso de extensão universitária. Você pode utilizar como horas atividades complementares da sua graduação. Você pode é, somar pontos no seu currículo Lattes. Ele é aceito, por exemplo, no um concurso. Todos os cursos universitários, eles pontuam em concursos. Né? Não é o caso de vocês que não vão fazer concurso, mas de repente... E também, lattes ele pontua, concurso com ele pontua, e vigilância sanitária dá muito valor para curso de extensão universitária. Então, quando vocês forem procurar um curso, procure um que tenha reconhecimento do MEC, e o nosso tem. Então, Camila, respondendo a tua pergunta de muitos universitários, vocês universitários podem sim fazer os cursos do Nepuga, porque são cursos de extensão universitária, vocês vão aprender, vocês vão eles vão contar horas como... É, atividades complementares na tua graduação, e óbvio que você só vai poder aplicar depois de habilitada, mas você já pode ir se preparando, por que não? Então, eu recomendo sempre depois o sexto, sétimo período da biomedicina. Sexto período, sétimo período, perfeito, você vai conseguir acompanhar muito bem. tá Então, vamos lá. Doutora Ana, quem ministra o curso? Bom, temos, assim, ótimos professores, tá, Paula? Fique tranquila. E hoje já não ministro mais os cursos físicos é, no Nepuga, os cursos básicos. Eu, eu ministro os, alguns cursos avançados, como, por exemplo, em São Paulo, e no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Eu fico mais nesse triângulo, nesse <risos> triângulo amoroso aí. É, nem Ribeirão Preto, de vez em quando, quando dá, eu consigo fazer Ribeirão Preto, mas geralmente é o Gilberto, a Estela, a Caetana, tem o Gabriel, tem a Leonel, então são diversos professores. Esqueci de alguém, meu Deus, se eu esqueci, eles me matam. Quem mais que dá curso aí, Estela? Me escreve aí. Seu Alexandre estava online, também ele pode me ajudar. Olha só, essa pergunta é muito importante. O melhor diluente é soro ou água destilada? Soro. Soro fisiológico. Eu até tinha uns aqui. Que eu tava dando aula aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Flaconetinho de soro. Eu tava com uns aqui. Esse soro aqui, gente. É esse soro aqui. Deixa eu ver. Tem uma luz aqui, né? Esse soro estéreo. E compra desse pequeno. Não compra daquela bolsa grande não, tá, gente? Compra desse pequeno, tá? Vamos à próxima. Vamos à próxima. É... Se tiver perto de vencer, não é boa para ser utilizada? Sim, você pode utilizar. Se ela não venceu ainda, você pode utilizar. O que acontece, é... não é só tipo pra usar. Ah, vai vencer semana que vem, posso usar hoje? Posso, não tem problema algum. Se ela foi bem armazenada, pode. O problema é que a toxina botulínica, se ela é... Mal armazenada, antes da diluição, enquanto ela tá no pozinho, liofilizada, se ela pegar calor intenso, se ela ficar numa temperatura que varia muito, entre quente e frio, quente e frio, quente e frio, ela vai perder a estabilidade. Então, existe aqui, dentro da toxina, a toxina ela tá, vou tentar, né? Ela tem uma cadeia pequena e uma cadeia grande. E aqui ela é ligada por pontes isofídicas, que... que Unem uma com a outra. O que, que acontece? Essas pontes se quebram, se rompem e a cadeia leve e a cadeia pesada se, se separam. Quando ela fica esse complexo separado, ela não está na forma ideal para poder adentrar o axônio, se ligar ao receptor e adentrar ao axônio. E aí não vai ter efeito nenhum. Ela vai perder, ela vai ficar inativa. Então, você não tem resultado. Por isso que o armazenamento. Antes e durante antes da, da, de você comprar, lá no teu fornecedor, o armazenamento, durante a entrega e no teu consultório, tem que ser perfeito, senão você vai perder toxina botulina, que ela vai ficar menos ativa, tá? Isso as pessoas não levam muito a sério, não. Deixa eu ver aqui os comentários. É, vamos levar para Belém, sim. Ah, tem o Roger também, que dá curso pra gente. Nossa, olha... Também tem o Roger, Gilberto, Estela, Leonel, Caitana, Gabriel, Rezende. Quem mais? Todos esses daí, né? Que dá curso de toxina e preenchimento, tá, gente? Temos muitos outros professores, mas que dão curso de toxina e preenchimento, são esses. Por enquanto, a gente vai formando outros também. É que a gente. É que eu sou assim. Sou meio criteriosa, Eles, meus professores são excelentes pra muito, muito, muita coisa e tem muita gente que aplica muito bem. A Clarice também começou a dar curso agora recentemente. O que, que acontece? É que eu gosto de dar um bom treinamento, porque eu quero que use a minha metodologia. Não vai usar outra metodologia, não. Vai usar a metodologia que eu criei, tá? Tenho medo de aplicar injetável. Por quê? Porque se você tiver com uma boa orientação, uma boa técnica, uma, uma, uma boa metodologia, faça seguindo o protocolo certinho, gente. Não deixe de fazer o protocolo certinho. Principalmente vocês que são alunos nossos da pós-graduação, alunos nossos do Nepuga de cursos de extensão também. Sigam o protocolo. Ele existe para dar segurança para vocês. Tá? Eu sou contra pessoas que dão, assim, que querem ensinar, ensinam. Ah, você pode fazer de, de, assim, ou pode fazer daquele jeito, não tem um método, não tem um protocolo para vocês seguirem. Tá? Não é que. Vocês podem até mudar lá na frente, mas até que você pegue segurança, siga o protocolo. Ele é feito pra isso, para você poder aplicar corretamente. Então, Zane. É, Zane. Zani... É, se você seguir nosso protocolo, você pode ficar sossegada, que você não vai ter complicação, nem com intradermoterapia. após pós... Na, no, no pós, em estética, tem somente o básico ou avançado também. Na pós, eu não consegui, não consigo colocar o avançado. Por quê? É, a minha metodologia, ela tem uma, uma certa... Um passo a passo. Esse passo a passo é principalmente para prepará-los para terem segurança, se, eu, se você começa a lutar é, lutas marciais, vou dar um exemplo aqui, se você começa a fazer uma assim, luta marciais, jiu-jitsu, e você vai lá e você aprende hoje um golpe, amanhã outro golpe, depois de amanhã outro golpe, cada dia você aprende um golpe diferente, Aí você aprendeu 10 mil golpes, mas você fez apenas uma vez cada um destes golpes. Quando você chegar no campeonato, você não vai ser bom em nada. Então, se você, você tivesse aprendido um único golpe e fizesse esse golpe 10 mil vezes, quando você chegasse lá no campeonato, você teria um golpe certeiro. Você faria um golpe certeiro e você destruiria o teu ad adversário. Por isso que na, na pós-graduação eu uso exatamente isso. A gente ensina poucos pontos e poucas regiões para vocês que representa, de toxina botolínica e preenchimento, que representa 70% do atendimento que você vai ter no teu consultório. Só que você vai fazer aquilo várias vezes, várias vezes, várias vezes. Até virar um expert naquilo. E pronto, você vai estar atendendo 70% dos casos que chegarem no seu consultório. E olha que beleza. Ninguém, ah, dificilmente, hoje. ah, mas Ana, as pessoas chegam hoje pedindo uma harmonização. O nosso curso básico, tá aí Estelo, Gilberto e outros professores presentes, que não deixam mentir, o nosso curso básico, ele faz uma mini harmonização. Ele faz, é, que é a aula que você tem na pós. Ele faz malar gomático, faz boca e faz suco na com isso, você já vai faz marionete. Com isso, já consegue harmonizar um pouquinho o teu paciente. Ah, mas a mandíbula. A mandíbula, a gente vai lá para avançado. Porque tem regiões mais importantes. Você tem que tá, estar tá com a mão treinada, com a mão firme, com a mão calibrada. Porque senão, você vai para o teu paciente, trêmulo, inseguro. E você não consegue fazer. Aí, um errinho que você tem... Você está inexperiente ainda, o que, que vai acontecer? Você vai desistir do procedimento. Ai, não, isso aqui não é para mim. Pelo amor de Deus, olha só, quase necrosei o paciente, olha o que aconteceu, mesmo seguindo a técnica. Às vezes você está inseguro. Então, a gente ensina o básico, que é o, o fundamental, é a fundação. Eu não posso dar, colocar um telhado na casa sem antes fazer as paredes e sem antes fazer a fundação. Então, o avançado é o seu telhado. Você precisa primeiro aprender o fundamental, a fundação. Por isso que o nosso curso básico, ele é a fundação. Já tive, nossa, o que eu já tive em reunião, até com os professores, vamos mudar, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Eu sou muito persistente, não é, Estela? Eu falo, não, vamos insistir, porque eu acredito, eu acredito na boa formação e eu tô dando uma boa formação. Tudo bem que tá todo mundo aí fazendo um monte de coisa, mas o que, que eu posso fazer? A opção é de vocês. Vocês vão ter que escolher. Vocês querem aprender tudo ou aprender o correto para nunca mais ter que ficar fazendo curso. Aprender uma vez só, mas aprender correto. Eu prefiro isso. Então, eu sei que eu luto aí contra algumas concorrências, mas eu não vou perder essa minha certeza, porque eu sei os profissionais que a gente forma. Tenho profissionais que só fez curso conosco. Só. E é atende super bem, tem resultados maravilhosos. Não ficou pulando de galho em galho fazendo curso e gastando dinheiro com isso. Gastou dinheiro em montar sua clínica, comprar um bom aparelho de avaliação, investir em outras coisas. É igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, você não tem que ficar tentando aprender outras vezes. É igual a dirigir. Você fez aquelas 12 aulas, 15 aulas, aprendeu a dirigir? Você vai ter que ficar fazendo aulas de, de carro todo ano, toda vez, para se atualizar? Ah, fazer uma atualização em carro, em direção, é assim, gente, calma se você aprendeu a aplicar toxina botulínica com esses pontos aqui e paralisou e tá paralisando pra que você quer aprender mais coisas? calma, faz o básico o fundamental faz aquilo que você vai ter bons resultados e vai vender muito muito, porque é isso que as pessoas querem, resultados né? que hoje ninguém quer ficar super paralisado, que não pisca nada eu tô de toxina, apliquei em outubro que mês que é hoje? Olha aqui, tô enrugada? Não tô enrugada. Tô, sei lá, deprimida? Não tô. Tô com um lifting, tô, tô tá erguendo a minha sobrancelha. É isso que as pessoas querem, naturalidade. E é isso que o nosso método traz, essa naturalidade. E tem que praticar, não adianta. Não adianta. Onde compra a solução fisiológica, gente? Farmácia, distribuidores... Um bom distribuidor te fala onde você compra essa, essa solução fisiológica. Você pode fazer um sorteio dessa Nefuguete? É, essa eu não posso. Gente, eu tinha seis Nefuguetes dessa. Eu só tenho três aqui em Ribeirão. Uma tá lá na Estética Biu, que eu já vi. Já vi ela lá. E outra tá em São Paulo. Uma, duas, três, cinco. É. Tem uma aí que eu não sei. Perdi a coitadinha. Tá? Essa eu não tenho, mas uma que tá chegando em breve, eu vou sortear sim, pode ter certeza. Como ser a quantidade para cada ponto sem ter que fazer retoque? Então, Renata, lá no nosso curso você vai aprender exatamente a dose inicial que você vai começar e como você vai achar a dose ideal para cada paciente seu e para cada ponto, tá? A gente ensina, mas dando já assim uma diquinha para você... É, geralmente, a primeira vez que você atende o paciente, é difícil você acertar a dose. Então, você vai ter uma dose inicial que você vai começar. Depois disso, você vai recebê-lo daqui a 15 dias para fazer o retoque. E nesse retoque, você vai fazer o ajuste de dose. Você vai ajustar a dose deste paciente. Uma vez que você ajustou a dose, quando ele voltar daqui 6 meses, 8 meses sete meses você já tem a dose ajustada para este paciente e vocês não fazem ideia o quanto isso fideliza a paciente quanto porque no nosso curso a gente não ensina só vocês serem técnicos ou injetores não gente a gente ensina vocês serem estetas de verdade profissionais estetas doutores para vocês poderem ter resultado para vocês poderem ter pessoas, fidelizadas. Eu tenho paciente de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, que só faz toxina comigo. Não faz com outra pessoa. Eu sou obrigada a atender, mesmo sem tendo condições, hoje, físicas, de ficar com o consultório aberto atendendo, porque se eu não atendo essas pessoas, elas não vão fazer toxina com outra pessoa. Então, é isso. A gente ensina lá no curso, você também, a como você fidelizar o teu cliente. E essa dica que eu dei aqui agora, que é o ajuste de dose... Vocês não sabem como isso fideliza Vocês não sabem, porque o paciente ele vai Ir para outro consultório Não vai ter o resultado que tem com você E ele vai voltar daí Oito meses, dez meses e assim, doutora Não consegui o resultado, foi já em outro lugar E não consegui, e eles voltam, eles falam mesmo Pelo menos os meus são bem sinceros Porque eu falo, nossa, é um ano que você não veio Você ficou sem toxina Ah não, é que eu fui numa outra doutora Numa dermatoma, mas não ficou legal Não ficou igual Eu falo, tá, toma, vem e volta aqui tem que voltar, né? Então é isso. Vão chamando mais gente. Daqui a pouco a gente se ai gente, eu acho que não vou conseguir acabar as perguntas. Fitase zinco é bom? Sim, é bom para aquele paciente que para aquele paciente principalmente que não tem uma durabilidade muito grande da toxina botulínica, mas não dê para todo mundo, não dê para aquele paciente que a toxina tá durando pouco. Tá? Então, aquele paciente que você sabe, que você aplicou agora, fez o retoque, daí três meses ele volta, doutora, passou o efeito. E, então, aí você sabe que nele tá durando pouco. Lógico, tem alguns exames que você pode fazer, de zinco principalmente, para saber se ele tá com o zinco muito baixo. E aí você faz uma suplementação. Eu não faço direto, não faço. Eu faço só em quem precisa mesmo, tá bom? Não tenha isso como uma obrigação. Sim, sou biomédica, sou biomédica esteta. Né? mãe da biomedicina estética, primeira biomédica esteta, com muito orgulho, que bom, né, tem gente que se incomoda de ouvir isso, mas eu não tô nem aí não, eu tenho, quem é, mesmo. eu sou mesmo, fazer o que, né, fui a primeira, então, não tem uma coisa, tem, tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, porque olha o que eu levei de cacetada nesse terceiro ser a primeira, né, só, só Deus sabe, quem tava perto de mim. É, deixa eu ver umas Agora eu vou ter que selecionar, porque já estamos chegando com 42 minutos, né? Não vou conseguir responder todas as perguntas. Meu Deus, a gente vai ter que fazer outra live disso. Pera, deixa eu... deixa eu selecionar aqui umas perguntas interessantes. Ah, essa é interessante. Podemos realizar toxina botulínica para sorriso gengival? Olha, se você é dentista, você sabe o que é um sorriso gengival? Você faz. Nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros... Não vamos falar, ah, você está com sorriso gingival. Por mais que a gente veja que está, a gente pode aplicar toxina botulínica para abaixar o elevador do lábio superior, tá? Então eu recomendo sempre nos cursos meus alunos não usarem sorriso gingival, não usarem é, tratamento de sudorese, de desculpa, de peridrose, porque são nomes que já identificam e já estão relacionados a algumas áreas de atuação. Então, a quem discorda, a quem concorda, não tenho nada a ver com isso. Problema de cada um. A minha opinião é: eu não uso a palavra como biomédica, eu sou gengival. Não uso. Como biomédica, eu não uso essa palavra eu sou gengival. Eu falo elevação do lábio superior, é a paralisação do músculo elevador do lábio superior. Pronto. Eu vou sim corrigir, só que eu não vou falar que é um seu porque quem vai identificar se é um gengival é o dentista tá bom? Então, melhor a gente ficar trabalhando de uma, de uma forma segura. E é isso que a gente ensina também, como você vai trabalhar de uma forma segura. Na pós, nós ganhamos a Nepuguete, vocês ganham? Vou mostrar uma que tá meio feinha aqui, tá? Vocês ganham esta Nepuguete. Eu pintei ela, gente. Olha que bonitinha. Mostrou só lado certo, que um lado eu errei. Pintei ela, vocês vão pintar, vocês vão fazer todos os músculos nela, por isso que vocês ganham a de para vocês poderem rabiscar, vocês vão fazer toda a musculatura frontal, glabela, o dos olhos, toda a parte do terço médio, terço inferior. E depois vocês vão colocar os alfinetinhos com a marcação do WV, tá? WV Code aqui, certo? Então, vocês ganham sim, Tá? E você não sabe como é o é, pessoal fica muito satisfeito. Quando tem intercorrências, tem como reverter? Sim, né? Dependendo da intercorrência, sim. Mas geralmente as intercorrências que se tem com a toxina botulínica, principalmente as pitoses, as, as depressões que acontecem, as rugas, né? As redundâncias de pele, você tem como reverter. Demora. Quando você aplica terço inferior principalmente Por isso que a gente dá lá no avançado Bastante terço inferior E você aplica errado E você deixa o paciente com a boca torta Ou sem conseguir fechar o ubicular da boca E vários erros que tem E terço inferior é o que mais dá erro Demora, mas você consegue reverter Tá bom, gente? É, são pouquíssimos os casos os Relatos de complicações gravíssimas Com a toxina botulínica tá E não tem nenhuma relação às vezes, muito direto com a toxina. Então, tem que ter. Nessa metodologia, eu nunca tive uma pitose. Dos meus professores, pessoal que já fez curso comigo, eu nunca ouvia falar, olha, eu não usei essa metodologia, deu uma pitose. Nunca. Então, realmente, a gente tem segurança no que a gente ensina, no que a gente fala. Gente, muitas perguntas. Que beleza, mas eu vou ter que, que interromper aqui para né, contraindicações. Deixa eu ver. Uma perguntinha aqui, é, aliás, um comentário, né? A metodologia mostra as zonas de risco que é o mais importante, exatamente isso, Gilberto, nosso professor também da pós, a gente mostra pra vocês. Essa é boa, essa eu gostei também. Qual é o segredo de uma boa profissional em Botox? Vamos falar em toxina, Botox é uma marca, se você usar o nome Botox, Botox Day, não pode, só se você estiver usando o Botox mesmo e tiver permissão. É, qual o segredo de aplicação de uma botulínica? Bom, primeiro, você tem que saber, uma, saber fazer uma boa avaliação. Você precisa, principalmente, ter uma boa metodologia. Saber de onde você compra, como você dilui, como você vai fazer a aplicação. Saber bem o ângulo da aplicação, da injeção. Tá, são injeções intramusculares você tem que conhecer bem a anatomia facial tá então você tem que ter assim uma boa um bom uma boa base um bom preparo por isso que eu volto a falar quando você tem uma boa base que é o que a gente dá para vocês em todos os nossos cursos e pós-graduação você consegue avançar para qualquer ponto depois porque você fica segura então eu eu sempre digo é, para você evitar erros você tem que ter conhecimento, aptidão, né, treino, tem que saber fazer, você tem que ter um bom fornecedor, ter uma toxina boa, pra não dar complicação no seu paciente por conta do material também, você tem que ter uma boa relação com seu paciente, para que ele te informe caso ele tenha alguma coisa e acompanhar o teu paciente, ter segurança no que você está fazendo, então aí você vai ser uma ótima profissional de toxina botulínica, tenho certeza. Gente, a hora voa, né? Meu Deus. Eu não consigo clicar aqui. Peraí. Peraí, muitas perguntas aqui. É... Muitas perguntas boas. Deixa eu ver. Se vai. Cliquei. Mas não foi. Toxinoplatisma platisma faz... Ah, qual a complicação mais grave que poderia acontecer em caso de intercorrência com a toxina botulínica? João. Bom, existem inúmeras complicações graves, né? Mas com toxina botulínica, acho que a mais grave que a gente conhece são as pitoses. A gente pode ter uma paralisação indesejável de algum músculo, principalmente da região facial, terço médio inferior, uma paralisação indesejável e as pessoas precisarem, por exemplo, comer, já vi uma complicação gravíssima que em platisma, inclusive, que foi uma pessoa que perguntou sobre platisma, que aplicou toxina botulínica em platisma, não foi comigo, não foi conosco, foi de uma outra profissional que dava cursos, que eu fiquei sabendo, e ela teve paralisação dos músculos da deglutição e o paciente não conseguia deglutir nada, nem água, então ela teve uma complicação gravíssima. Agora, já teve relatos de... Ah, a paciente teve um derrame, um derrame, uma parada cardíaca, alguma outra coisa. Não tem relação nenhuma com a toxina botulínica, tá bom? Nenhuma relação. Então, atenta até onde nós conhecemos em relação às complicações gravíssimas. São complicações reversíveis que nós temos. Com o preenchedor, já não. O preenchedor, ele dá muito mais complicações. Ele tem muito mais... É... Ele tem muito mais possibilidade de complicações graves e algumas irreversíveis do que propriamente a toxina botulínica, tá bom? É, perguntas? Perguntas? Tá acabando, mais 10 minutinhos. Alguma dica de ouro para a efetividade da toxina botulínica dos olhos, das ruguinhas? Pois é. Eu gosto de fazer essa região de obcry dos olhos com a diluição um pouquinho menor. Então, às vezes, exemplo, vai fazer a área dos olhos, você pode fazer com a diluição de 2ml, ou você pode fazer com a diluição de 1ml. Então, a dica que eu tenho é, primeiro... Qual é a quantidade de rugas e qual é a movimentação que o paciente tem. Porque é uma região que a gente movimenta bastante. Não, não pela, pelo fechamento do obicular apenas, mas também pela elevação do zigomático, elevação do, do sorriso e a gente vai empurrando. E pode ver que é uma área que, por exemplo, em mim é a primeira área que começa a aparecer é a região de olhos, dessa região pére-obicular. Então o que, que eu recomendo? Ou você dilui com 1 ml e aplica duas unidades, três unidades, uma quantidade maior, tá? Em pacientes que tá tendo essa durabilidade menor, por exemplo, em mim. Quando eu for fazer agora, eu vou fazer, vou diluir primeiro a toxina com ml, pego um ml e vou aplicar dois, dois e dois. Porque quando eu diluo com dois ml, eu aplico de 1 a 2, dependendo da, da, da, do paciente, de uma a duas unidades, mas. Aí eu tenho um halo um pouquinho maior, não tem problema nenhum, porque a gente tá numa zona de segurança, não tem risco nenhum. Mas para poder ficar um pouquinho mais pertinho e mais concentrado, eu consigo colocar uma, uma, eu, duas unidades, duas unidades, unidades, até três em pacientes. E aí eu consigo diluir, usar a diluição de 1 ml, não usa diluição de 2. Com a diluição de 2 ml, o máximo que eu coloco na região de olhos são duas unidades, não coloco mais do que isso. Aí, se eu quero colocar mais, três unidades, ou paciente que eu pus uma com a diluição de dois, eu quero aumentar, aí eu vou usar a diluição de um ml. Depois eu pego, refaço a diluição, completo a diluição para dois ml, e uso o restante todo para dois ml. Então, essa é uma diquinha que a gente dá, olha, eu já tô dando a diquinha aqui, para aqueles pacientes que você já fez com a de dois ml, e não teve um resultado tão bom, ou voltou rápido, porque a movimentação é muito grande. Quem principalmente nos hipersinéticos. quem é um hipersinético, eles têm muita movimentação como eu, e aí a durabilidade nessas regiões de muita mímica acaba sendo menor, tá? Não sei se vocês me entenderam, mas tentei explicar de uma forma rápida aqui, que eu tô de olho aqui no relógio fala mais sobre diluição e disposição das unidades de cada ponto. Deixa eu ver qual que eu vou selecionar aqui, porque eu já falei bastante da diluição. Da... Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Livro de anatomia facial, gente. Não vou postar a pergunta, mas, gente, hoje na, na, na internet tem tanta coisa online de anatomia facial que eu não sei se você precisa comprar um livro. Tem tantos softwares de avaliação de musculatura, anatomia facial e barato, não é caro não. Então de repente eu posso postar uns softwares aí para vocês que eu uso até para preparar a aula, que eu acho magnífico, excelente, tá? É, quais são as vias de regras para utilizar a toxina botulínica no tratamento da hiperidrose? Bom, Gláucio, hiperidrose, quem faz hiperidrose é médico, tá bom? Então se você é médico também você pode usar a terminologia o termo hiperidrose. Nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e né, dentistas, principalmente, não usamos hiperidrose. A gente, usa, a gente faz sim, toxamabotomina em axila, mãos, pés, para sudorese excessiva. Se é hiperidrose ou não, a gente não vai diagnosticar. Se isso depende de um diagnóstico médico ou nosológico, então. Quem vai fazer esse diagnóstico não somos nós. A gente vai, sim, utilizar toxina botulínica para sudorese excessiva de perna, mãos, pés, é, axila, cabeça, cabelo e outros, tá? Tranquilamente. Você é... pode utilizar. Eu uso a mesma diluição. Uso a diluição de 2ml, para 100 unidades, e aplico de uma... Uma unidade por ponto, faço o teste de minor, não faço nada, nenhuma, nenhuma aplicação de sudorese excessiva sem fazer o teste de minor para saber os pontos, onde estão as glândulas e onde eu vou aplicar com mais segurança. Gente, eu vou ter que interromper essa live e volto daqui sim um minuto, peraí, senão a gente vai... E vocês voltam, por favor, só para eu finalizar e responder mais algumas perguntinhas, senão eu não consigo salvar e deixar salvo aqui. Volto daqui a pouquinho, peraí, um minuto.